Finais de 1940 Toda a Europa Ocidental se encontra sob o domínio do eixo Momentaneamente detido pelo Canal da Mancha O exército alemão se reúne para uma iminente invasão da Inglaterra No entanto, há um nome no comando britânico Que não se designa a jogar um papel meramente defensivo Se trata do coronel Dudley Clark Seu plano? Criar uma unidade especial com um punhado de homens excepcionais. Homens capazes de lidar com todas as classes de armas e equipamento. Homens capazes de copiar o inimigo nas missões mais perigosas. Homens capazes de mudar o curso da guerra. Esses homens estavam destinados a fazer história. Saudação, internauta! Bem-vindo ao canal Obliterando Jogos. Eu me chamo André, e começa hoje nossa série de comandos atrás das linhas inimigas. Jogo de estratégia que se passa na Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje vamos conhecer os personagens dessa unidade. Começando pelo boina verde, uma verdadeira máquina de matar. Ele é capaz de escalar muros, mover cadáver, barril, camuflar-se na neve ou na areia. Como armas, utiliza uma pistola, uma faca para matar em silêncio e o chamariz. Um aparelho que serve para atrair a atenção dos inimigos. Bem-vindo ao campo de treinamento, oficial! Agora você poderá me mostrar se sabe controlar o Boina Verde. Muito bem, a missão é simplesmente eliminar todos os inimigos e destruir as construções usando os barris de explosivos. Depois, siga até o ponto de chegada. Em frente! Consider it done! ainfelizmente That's easy. Just leave it to me. That's easy. Consider it done. Just leave it to me. That's easy. Okay. os podem ocultar cadáveres. Come on. over. I'm kommen. Come I'm Ein Just leave it to me. E... Toma! Considera, John. Just to me. Considera, Ok. Bom trabalho, soldado. Muito bem, agora chegou a vez do Franco Atirador. Vamos ver se sabe controlar. É só eliminar todos os soldados inimigos. E seguir até o ponto de chegada. Lembre-se, controle a munição. O franco atirador conta com uma pistola, um rifle de precisão e o kit de primeiros socorros. Faleceu. Faleceu. Faleceu. Faleceu. Coming. Uhum. Yep. Faleceu I'm E faleceu right. Bom trabalho, soldado Ok, agora chegou a vez do mergulhador É só eliminar todos os soldados inimigos E seguir até o ponto de chegada É entendido? Vamos lá O mergulhador é capaz de controlar Veículos aquáticos. Pode entrar na água, e como armas utiliza uma pistola, uma faca e um arpão. Right out, sir! Enquanto estamos na água, o inimigo não é capaz de nos ver. Immediately, sir. Understood, sir? Coming right over. Sir. Right out, sir. Immediately, sir. Coming, sir. Essa área em verde é o campo de visão do inimigo. Na área de cor verde escuro, o inimigo só consegue nos ver se estivermos de pé. Right out, sir. Understood, sir. Quando o Marine, o mergulhador, Está sem o bot. ele não só anda mais rápido, como você pode utilizar a embarcação como isca. Observe. Right out, sir. Yes, sir. Coming right over. Sir. Understood, sir. Immediately, sir. Coming, sir. Coming right over. Hey, sir. Yes, sir. Understood, sir. Coming right over. Sir. Yes, sir. Immediately, sir. Right out, sir. Immediately, sir. Bom trabalho, soldado. Ah, então você se acha um especialista em controlar o sapador, né? Vamos saber se é verdade. Ok, o que eu quero que faça é eliminar todos os inimigos. Destruir todas as construções e veículos. E se dirigir até o ponto de chegada. Entendido? Vamos lá. O sapador é especialista em explosivos, bombas, granadas e utiliza uma armadilha como arma. Okay, sir. I'll be right over. Affirmative, sir. Understood, sir. Okay, sir. Understood, sir. Fine, sir. Affirmative, sir. Ein for sir. I'll be there in a moment. Understood, sir. I'll be right over. I'll be there in a moment. Fine, sir. Muito bem, conseguimos as granadas. I'll be there in a moment. Fine, sir. E... Toma! Sir. <risos> ok, sir. E agora o tanque. Affirmativo, sir. I'll be right over. Fine, sir. I'll be right over. I'll be there in a moment. I'll be right over. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai there in a okay, uh, quase, Não esqueça que temos vídeo novas quintas, às sextas e aos sábados. Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. Eu vou I'll be there in a moment. Wait, rotando a bomba. Ok, sir. Affirmative, sir. Fine, sir. E agora o show. I'll be there in a moment. Understood, sir. Pra que serve esse botão? Okay, sir. Literá! Fine, sir. Bom trabalho, soldado. Ok, me disseram que você é bom controlando o motorista. Chegou a hora de provar. Elimine todos os inimigos. Pegue o veículo. E se dirija até o ponto de chegada. Em frente! O motorista é capaz de controlar veículos e armas terrestres. Tem um kit de primeiros socorros e como arma utiliza pistola e mitralhadora. O bo grosso deles. Ah! Consider it done, I'm boss. I'll be right there. Isso. Tchau. Okie dokie. Muito bem, metralhadora. Disparar. Finally, some action. Ein Verletzter. Ein Verletzter. Alam! Alam! Não há problema, mano. Considero que boss. Não há problema, mano. Se o veículo for um tanque, é capaz de disparar. Finalmente! Alguma ação! De O oficial, está pronto para mostrar suas habilidades controlando o espião? Quero que pegue o uniforme, elimine todos os soldados e se dirija ao ponto de chegada. Entendeu? Vamos lá! Uma vez que conseguimos o uniforme, o espião é capaz de se passar por um oficial inimigo, sendo capaz de se infiltrar e distrair os inimigos. Carrega um kit de primeiros socorros e como arma tem a pistola e a injeção letal. Semelhante a fac. I agree. Whatever you say, officer. I understand. Fine. Fine. I see. Whatever you say, officer. I agree. Muito bem, já estamos com o uniforme. Whatever you say, officer. Ah, e assim como o Boina Verde, o espião Sim. também é capaz de mover cadáver. I understand. I agree. Fine. Então é isso, essas foram as missões de treinamento. Eu me chamo André e você está no obliterando jogos. No próximo vídeo vamos começar a primeira missão. Fine. I understand. I agree. I see. Fine. Whatever you say, officer. I understand. I see. Fine. Guten Tag. Fine. I agree. EIN kleiner. Muito obrigado pela companhia. Conto com sua presença no próximo vídeo. Entendido? Estamos conversados. Dispensado!